A Record está apurando possíveis agressões contra Rico, diz equipe do peão. A equipe de Rico Melquiades se manifestou informando aos fãs de A Fazenda 13 na madrugada de hoje que a Record TV está analisando as imagens das possíveis ações de agressão de Victor Pecoraro e Dinho Alves contra o humorista no confinamento. Por meio das redes sociais, os responsáveis pelos perfis de Rico Melquiades relataram que a emissora paulista foi acionada pela existência de duas tentativas de colocar em risco a integridade física do ex de férias com o ex, durante uma confusão generalizada. Segundo vídeos que circulam na internet, inclusive no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais. Aparentemente, um participante colocou propositalmente o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Veja a nota divulgada pela equipe de Rico. Após os acontecimentos desta madrugada, 8... A produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno. A proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco propositalmente a integridade física dos peões. Isto porque, segundo vídeos que circulam na internet, inclusive um no qual o próprio rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais, Aparentemente, um participante colocou propositalmente o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em um outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite rico, jogando-a posteriormente no fazendeiro. Neste sentido, permaneceremos acompanhando atentamente as apurações e desde já relembramos que entretenimento não combina com agressão.